Hoje é um dia muito especial para mim, só só pra mim mesmo. Que hoje é meu niver Hoje é meu niver Eba, galera! O uh, bolo. Eu fui parar para entender o o que, que é aniversário. Porque porque as pessoas comemoram aniversário. Já já para pensar assim, nossa. Por que, que as pessoas comemoram aniversário? Qual é o sentido de, de comemorar aniversário? Porque para pra pensar: aniversário, você comemora mais um ano de vida. Não é mais um ano de sabedoria, mais um ano de. Ai, ah, experiências. Ai, você está ficando mais sábios? Não está ficando mais. Velho. Não. O aniversário é uma comemoração de você. ou oh, parabéns por você não ter morrido esse ano. E você dá presente pros caras. Ó, oh, toma aí um presente por você não ter morrido esse ano. Parabéns! Você, você tá me parabenizando pelo quê, mano? Eu só tô vivo, velho. Here yeah.